Esse solo para nós ele é sagrado, foi derramado sangue por ele. E vemos sofrendo a pressão porque nós estamos entre meio e quatro municípios. É Itaiópolis, Dr. Pedrinho, Vitor Meirelles e José Boatê Então nós somos no meio desses quatro municípios Então, e nesses quatro lados, quem menos está invadindo nós é o José Boatê Mas o resto eles invadem de verdade mesmo, né? Como é, Vitor Meirelles, é, em cima da serra lá eles tiraram tudo E lá está a nossa história Lá nós temos nossos cemitérios velhos Lá, tá lá dentro já, onde os brancos estão trabalhando. E, enfim, nos quatro cantos, afinal, estão. Mas a, a mais força é lá em cima e em Itaiópolis, que estão invadindo a gente. Com imigrante foram chegando, eles foram matando. Em 1926, quando o governo uh, delimitou a terra para deixar os índios, os indígenas, essa terra ela tinha, ela tinha delimitação, mas não tinha total, né? Entendem? Então isso contribuiu para que eles fossem fechando, fechando, fechando o cerco, né? vive dentro de uma, né, dentro de uma opressão, oprimido. Mas o que que, gente, o que, que nós fizemos, né? Eu em sala de aula eh, busco né, reviver todos os dias a nossa cultura para mostrar para esse povo, né, que acha que nós já, né, já acabamos mas para mostrar para eles que nós ainda estamos vivos, resistindo essas opressões, né? é, A língua, a cultura, os usos e costume nosso, né? é, ensinando as crianças para que isso não venha a se perder. Porque se nós deixar nossa identidade se perder, é claro que esse pessoal que está em volta de nós, tentando querer é, oprimir nós, né? vão... vai acabar. Então, o jovem ele tem medo de sair trabalhar, porque eles trabalham com essas pessoas, e está falando sobre a cultura porque vão zombar ou vão apanhar, que são casos que aconteceram aqui na região de um indígena que foi espancado, quase morreu, quebraram todo o carro dele, enfim... E ele foi parar no hospital, porque ele estava falando de questões indígenas em uma conversa com um grupo, assim. Então, tem medo, mas também tem um, é, nós temos que falar sobre as questões indígenas, né? Somos nós, é a nossa luta. Então, apesar do medo, da opressão também, nós estamos aí, lutando. Assim, como se diz, ameaçado, é, discriminado. A gente, a gente queria procurar sempre o, o, as coisas melhores para a comunidade, né? Uhum. Como a terra. A terra para nós é o essencial. Mas depende da terra. Pra, por causa dos usos, costumes, é nossa cultura, né? Preservar a nossa cultura. E hoje está sendo bem difícil, de, né? como as nossas coisas típicas, praticamente morreu né, porque a fauna e a flora acabou, esse é o... Né? Eu penso assim, que isso é uma manobra do governo, né, uma manobra para, como é assim, para tirar nossos direitos, né, porque a constituição diz que, que as terras indígenas eram para ser demarcadas a partir de 88 em 5 anos, né? então seria até 93, teria que tá, estar que tá demarcado, o que não aconteceu, e então, no decorrer desse, desse tempo, foi invadindo, foram invadido muitas terras, como os garimpeiros, os, os fazendeiros, o agronegócio, foram invadindo, invadindo, invadindo, invadindo, e com o apoio do governo. Com o apoio do governo, como foi na pacificação desses aqui, que o governo pagava o pessoal para vir matar os índios, e eles diziam que isso era o progresso do Brasil. né, então eu acho que matar as pessoas não é progresso, eu acho que né, eu não encontro nem palavra para dizer, o então, que quer que é dizer isso, né? É. Então eu, eu espero que eles, as autoridades, nos ajudem, nos dão uma força, que não, nós não estamos tirando de ninguém, nós estamos querendo o que é nosso, que devolva o que é nosso. <risos> ¡Mune el eco, mune el alto! ¡Mune el eco, mune